No dia 8 de março de 2017, a professora Graciela Bolzão de Muniz era conduzida ao cargo de vice-reitora da UFPR. A data, o Dia Internacional da Mulher, não foi escolhida ao acaso e quatro anos depois, no 8 de março de 2021, o ato foi repetido. Nesta segunda-feira, na sala dos conselhos da UFPR, Graciela foi reconduzida ao cargo por mais quatro anos, desta vez até 2025. Uma cerimônia que contou com a presença física apenas do reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, e da vice-reitora, além de uma pequena equipe de produção da UFPR TV, que transmitiu a solenidade ao vivo pelo YouTube. Virtualmente, a cerimônia teve as presenças de muitos amigos e representantes da universidade, além de autoridades. A solenidade teve direito até a uma apresentação cultural na abertura, planejada pelo professor Edwin Pitre Vasquez e executada por dois de seus orientandos no doutorado em música, que gravaram uma apresentação com influências argentinas, país de origem da professora Graciela. Com todos à distância e seguros, as falas dos convidados enalteceram o trabalho realizado nos últimos quatro anos e a liderança feminina e exemplar representada pela professora Graciela. A pandemia nos desalojou, a pandemia nos tirou da zona de conforto e isso requer de todos, mas particularmente das universidades, um protagonismo ainda maior e, neste sentido, eu tenho certeza que a nossa vice-reitora, juntamente com o reitor, saberão, ambos, liderar a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná, para, juntos com todo o sistema estadual de ciência, tecnologia e ensino superior, darmos a nossa contribuição na relação cada vez mais direta com a sociedade, na relação cada vez mais direta com o setor produtivo empresarial, gerar riqueza, gerar renda, gerar desenvolvimento econômico e social para todo o nosso Estado. Isso é uma honra para nós, da mais antiga universidade federal deste país, e tem prestado serviço extraordinário a todos nós, e principalmente a nós paranaenses, que nos orgulhamos, e eu como ex-aluno da nossa universidade. Então, quero desejar a nossa Graciele Muniz, que tenha mais quatro anos aí, é, que seja de continuidade desse serviço extraordinário que está sendo feito, e que com a parceria do nosso magnífico reitor Marcelo Fonseca, a gente continue com essa parceria que nós temos, em benefício do nosso povo do Paraná. Quero parabenizar todos aqueles que aqui estão, especialmente o nosso é, é, ministro do nosso Supremo Tribunal Federal, Edson Paquin, que nos acompanha aqui. Isso é uma honra para nós termos aqui, ó, ó, minha vice-reitora, mais uma vez, muito prestigiada e eu fico muito feliz em poder participar é, mais uma vez da sua posse. Seja feliz e que as mulheres do mundo inteiro te consagrem hoje, que você represente muito bem as mulheres do nosso Estado e do nosso país. Um abraço, sucesso e que Deus proteja o mandato de vocês. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca agradeceu o trabalho e competência da professora Graciela, além de falar sobre o Dia Internacional da Mulher e o cenário atual. Quem sabe, senhoras e senhores, olhemos para esse momento como aquele momento em que as mulheres do Brasil, da UFPR e do mundo ainda estavam no seu processo de conquista progressiva de lugar, de respeito e de direitos. Quem sabe tenhamos num tempo futuro aquela época em que não precisemos mais demarcar, como devemos demarcar hoje, a importância do Dia Internacional da Mulher. Porque quem sabe essa esperança sempre se manterá acesa, lá no futuro, todos os dias serão o dia da mulher. Em seu discurso de posse, a professora Graciela falou sobre os desafios do primeiro período de gestão e sobre o papel da UFPR como protagonista e agente articulador de projetos sociais, do ensino, da pesquisa, da extensão. Ela ainda destacou a importância do Hospital de Clínicas do contexto da pandemia e finalizou sua fala com um poema escrito há mais de 200 anos, versos de esperança e confiança para o trabalho dos próximos anos. Quando a tempestade passar e se amasse nos caminhos e sejamos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós, nos sentiremos felizes só por estar vivo E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e louvaremos a sorte de manter um amigo. E aí nos vamos lembrar de tudo que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos terão sofrido, não teremos mais desidia, e seremos mais compassivos. Valerá mais o que de todos que o jamais conseguido. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Vamos entender o quão frágil o que significa estar vivo. Sentiremos empatia, porque quem está e quem se foi. E tudo será um milagre, e tudo será um legado e a vida será respeitada e a vida que ganhamos quando a tempestade passar eu te peço Deus desculpe que nos torne melhores como vocês sonhava com a gente por isso que neste momento existe muita união muita fraternidade muita porque nosso barco nosso navio se chama planeta Terra e se cada um Furamos, nós todos vamos a sucumbir. E penso que Deus nos dê muita força, que Deus Pai nos abençoe, nos dê muita força para continuar nesta caminhada.